Nas suas perguntas se encontram todas as respostas que você procura. Para encontrar essas respostas, é necessário acalmar e tranquilizar a sua mente. Começamos. Procure um lugar tranquilo onde ninguém te incomode para que você possa realizar essa prática. Inicie respirando profundamente por três vezes. Inspirando pelo nariz e exalando pela boca. Agora... Feche os olhos, continue respirando tranquilo e naturalmente. Percebendo o ar entrando pelo nariz e saindo pela boca. Procurando sempre que as respirações sejam tranquilas e pausadas. Concentre-se somente na sua respiração em como entra e sai o ar do seu corpo, continue respirando suave e lentamente, enquanto você percebe que com cada exalação, seu corpo perde tensão e a sua mente se acalma, agora eu vou te ajudar a entrar em um nível de relaxamento profundo. Inspira profundamente e ao soltar o ar, visualiza o número três por três vezes. Inspira novamente e ao relaxar, visualiza o número. Dois, por três vezes. Inspira e agora visualiza o número um por três vezes. Agora você está em um estado de relaxamento mais profundo, muito mais profundo que antes. Continue com as respirações lentas e pausadas, concentrando somente na sua respiração, no ar entrando e saindo do seu corpo. Enquanto você relaxa sua mente e seu corpo físico com a respiração, eu gostaria que você repetisse depois de mim as seguintes afirmações. Agora e nesse momento, me encontro em paz. Agora e nesse momento, escolho estar calmo e em paz. Agora e nesse momento, me sinto feliz e agradecida. Gratidão. Gratidão. Gratidão. Continue respirando lentamente. Você está em um estado de tranquilidade absoluta. Os seus pensamentos fluem com a mania. Você está cada vez mais relaxado e mais tranquilo. Dentro de pouco tempo, contarei até cinco para te ajudar a voltar lentamente desta prática. Depois desta contagem, você abrirá lentamente os seus olhos e perceberá que está totalmente relaxado e com a absoluta certeza que todas as respostas chegam a ti. Sem nenhum esforço. Um. Dois. Saímos devagar. Três. Quatro. Cinco, lentamente abra os seus olhos, você está em total harmonia, gratidão por estar aqui, gratidão por meditar comigo.